E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou trazer uma coisa bem divertida na parte de biscoitices pra vocês e é uma sobremesa muito legal pro calor, então uma tata de limão seria bom. Bom, acho que vocês perceberam que nós estamos num cenário diferente. Não eu não estou mudando de cenário definitivamente, mas sim eu estou trazendo pra vocês coisas muito legais. Essa é minha amiga Lari Mendes, do Caneta do Panda! Yay! E eu falei dela no vídeo passado pra vocês. Ela faz maquiagens muito legais e eu decidi roubá-la da cidade dela para estar aqui comigo para fazer esse quadro de biscoitices. É um quadro pra calor, porque realmente a gente está derretendo no quarto lugar onde você esteja. Então, se eu trazer coisas com muito chocolate, que não vai na geladeira blá blá blá vai derreter tudo e não vai ser uma coisa muito gostosa. Então, nós estávamos conversando, para bular essa ideia, e decidimos fazer uma torta de limão! Muito gostosa, suculenta <risos> e muito fácil de fazer, na verdade. É uma receita muito básica, muitas das coisas eu aprendi com a minha mãe e deixa eu contar pra vocês que a Lari ela é péssima na cozinha. <risos> se eu consigo, você consegue. Então eu vou explicar tudo certinho pra vocês e pra ela a gente vai fazer junto. Então vamos aos ingredientes! Yeah! <risos> você vai precisar de uma farinha de trigo. Vocês vão precisar de manteiga e, por favor, sem sal, porque senão sua torta-doce vai é ficar um gostinho meio peculiar. Eu acho que você não vai querer isso na sua parte de pão. E também de um creme de leite. Você vai precisar também de leite condensado. Eu não mostrei o nome pra vocês, mas vocês já devem saber qual é o leite condensado que a gente usa, né, gente? Também vamos precisar de um suco de saquinho de limão e que seja do bom, por favor. Senão não, vai dar gosto na sua torta. Então, vamos começar a receita. Coloque a margarina no pote, em seguida um pouco de farinha de trigo e vá mexendo. Não tenha medo, bota a mão na massa e vai mexendo. Conforme toda a farinha se mistura, com a manteiga, você vai colocando mais e mais farinha até acabar o saco de farinha, beleza? Quando acabar o saco de farinha, essa massa ela vai estar tá mais firme e não vai estar tá grudando no seu dedo. Esse é o ponto da massa, não grudar no seu dedo. Chegou a hora de começar a montar a forma. Eu coloco sempre um pedaço circular de papel manteiga embaixo para facilitar na hora de tirar a torta, se for necessário. Mesma forma sendo uma forma furada, onde você consegue abrir as laterais. Você vai pegando a massa e colocando primeiro no centro e espalhando nas laterais e vai subindo até formar toda a bandeja. é um passo muito importante. Se você não furar toda a massa bem furadinha, ela vai inchar e vai quebrar antes mesmo de sair do forno. Então, por favor, pegue o garfo e faça vários furinhos sem medo de ser feliz. Depois que a massa estiver toda furadinha, você pode colocar direto no forno pré-aquecido em 180 graus E vai demorar mais ou menos de 20 a 30 minutos, dependendo do forno Às vezes o seu forno ele tem uma potência muito alta ou muito baixa Então fica de olho porque nenhum forno é igual Quando a massa começar a ficar amarelinha nas laterais, é porque ela já está ficando boa Se ela passar muito e ficar muito dourada, ela vai ficar muito, muito quebradiça e não vai ser legal Então presta bem atenção na parte de cima da massa, hein? É isso pessoal, chegou a hora do moussi. Vamos começar com o leite condensado. Em seguida vocês vão colocar o creme de leite e depois mexer bem os dois. Para dar o gostinho do mousse, vamos colocar o pacotinho de suco, nesse caso o de limão E mexer mais um pouco até engrossar E aí a gente faz o seguinte, bota na geladeira Depois de fria, coloque uma bandeja embaixo para sustentar a sua forma, abra o grampo e solte. Vou voilà! lá, ela está toda bonitinha. Para finalizar a torta, é só você colocar o mousse em cima da massa e deixá-la toda bonitinha. Eu geralmente coloco algumas raspinhas de limão pra ficar bem legalzinho. E a Lari decidiu colocar uma florzinha feita de casca de limão. Você pode usar a sua criatividade e fazer a decoração que você quiser. Bom, pessoal, é isso aí. Uh, eu fiz uma segunda torta junto com a Lari pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer com qualquer recheio que vocês queiram. Essa torta tem um recheio branco, é como se fosse um manjarzinho é, com morango e gelatina Porque eu não gosto daquele creme ele é quente que eles botam por cima pra ficar brilhante Então eu prefiro gelatina porque tem mais gosto A gelatina só por cima, tá? Ah, não no creme É, por favor, não vá fazer essa cagada A Lari fez uma florzinha muito gay na torta é, E, bom, se você preferir também, você pode fazer mais de uma receita com com o é, esse nessa receita ela funciona com qualquer tipo de suco de saquinho que vocês comprem então vocês podem fazer de morango podem fazer de podem fazer mais de suco de goiaba é, goiaba, é, goiaba. é, é tudo isso, porque como que acontece? o leite, ele, sei lá, tem um bagulho no suco que meio que deixa o, o, o leite não é um azedo, ele dá uma fermentada e fica mais grosso, por isso que ele vira um mousse. Isso foi nojento. Foi. <risos> canal agregador Panda, que na verdade você for como Mendes, que é o como se inscreve do meu canal, mas o tava pode vou deixar link aqui embaixo e na cara, cara dela pra você na ou na minha linda cara. E se você quiser receita, né? marca no seu Instagram com o hashtag com o Sim, mandem pro canal também, mandem todos os meus mídias. Não se esqueça de me seguir a é também o no mesmo. canal. Me seguir no Instagram e me seguir no Twitter. Eu acho que é só nosso um recadinho de hoje. É isso aí pessoal, muito obrigada por assistirem Não se esqueçam de divulgar para os amigos Até a próxima, falou! Tchau!